Aqui vai um vídeo bem difícil de fazer, a análise não está simples, o tempo está correndo e quanto mais o tempo passa o Bitcoin fica enrolando. Mais bearish eu vou ficando, pessoal, essa que é a verdade aqui. Eu vou mostrar para vocês por que hoje eu acordei aqui bullish com Bitcoin e agora estou ficando cada vez aí mais bearish. Tá? Realmente eu tenho urgência que o Bitcoin faça um movimento para cima, senão a coisa vai ficar difícil. Então vamos passar aqui no Bitcoin em diversos tempos gráficos. Vou comentar aqui também sobre SP500, o índice dólar e falar aqui sobre indicadores também de sentimento que tão bullish mas será que esses indicadores já não falharam aqui em momentos importantes? É sobre isso que eu quero falar também no vídeo de hoje. Vamos passar aqui nos indicadores da Highblock e também falar sobre a dominância do Bitcoin. Então não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você também quiser ficar por dentro aí, porque quando eu não posto nenhuma coisa aqui no YouTube, eu tô postando no Telegram, então participe do grupo e também do canal de alertas, tá? Inclusive o canal de alertas é uma excelente uh, maneira de você receber o vídeo em primeira mão, porque o YouTube tem, uh, não tem notificado aí os assinantes aqui do canal, tá? Eu tenho notado bastante isso, então participe aí, com certeza faz diferença pra você, aí, tá? E o grupo tá ficando bem bacana mesmo, tá show de bola, vai lá que você vai gostar, tá? então galera vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin pessoal primeira coisa que a gente não pode esquecer tá inclusive esse canal aqui eu desenhei aí graças ao Jonas aí do, do grupo do Orca Sinais assim, sempre me deu um toque aqui tá realmente fiz uma, uma um desenho um pouco melhor aqui desse, desse canal tá tá acompanhando aqui outras outras uh, uh, desenhos aqui mostrar para você tá um pouquinho confuso aqui né porque a gente tem aqui no diário aqui algumas linhas que a gente rompeu, mas se a gente limpar um pouco aqui, botar um pouco mais claro aqui, realmente a gente está aqui no canal ainda de alta, que pessoal, faz parte dessa bandeira de baixa aqui ainda que está formada para o Bitcoin, tá? A bandeira longa aqui, a gente está por mais ou menos quanto tempo nessa, nesse, nesse padrão aqui? Cerca de. Agora completando 41 dias, tá, pessoal? Então, uma tendência aqui de leve tendência de alta aqui dentro desse canal, que é um padrão de continuação. Da queda tá então, esse é o primeiro ponto que você tem que estar tá aí sabendo onde você está se situando, né? Que está no padrão de continuação de queda, tá? então a probabilidade desse padrão aqui dele romper para baixo ainda ela é maior, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aí, tá, galera? Tem que ficar ciente disso aqui e. Hum, então, assim, o Bitcoin está aqui agora buscando fazer esse pivô, esse pivô de alta aqui, está tá com dificuldade. Aqui no diário a gente conseguiu fechar o diário bem acima aqui da região dos 23.400, Um bom sinal. Tá, eu comentei para vocês aqui que essa região aqui, a dos, dos, dos 23.400, está interessado em realizar compras nesse né, suporte diário aqui. O Bitcoin não pegou aqui as minhas ordens de compra por muito pouco. Tá? Infelizmente, não consegui fazer a compra que eu gostaria de fazer. As primeiras ordens que eu coloquei nessa região aqui. Tá? E o que está me preocupando aqui pessoal é o seguinte, ó, a gente está formando esse candle aqui, faltam agora 3 horas para fechar o dia, né? aqui na, no gráfico aqui do diário, né? então a gente está formando um padrão de indefinição, então se você está perdido aí, indeciso, se você compra ou não o Bitcoin, não é só você que está nessa situação, tá o mercado está assim, então esse candle aqui mostra indecisão, então a gente pode ver esse candle em outros lugares aqui também. Ó. Candle que foi de decisão aqui nessa região também. Ó. tá Então é um candle uh, que é, na minha, pro, na minha opinião, aí, de certa forma, problemático aqui tá? para o Bitcoin. Aqui também decisão nessa região. Também teve indecisão aqui próxima aqui também nesse topo. Tá? É... Não gosto desse candle. É um dos candles que eu mais odeio. Aí. Sai cortando para tudo que é lado, não sabe para onde vai ir. Vai estopando todo mundo. Como vocês podem ver o que aconteceu também aí, é... então pessoal, o tempo tá correndo, por que, que o tempo tá correndo e o Bitcoin não tá, não tá fazendo esse pivô de alta aqui, tá? como eu falei para vocês, esse pivô, se a gente conseguir romper, a gente pode buscar a região aqui dos 26 para cima, tá eu acho que 26 seria já um, um, uma região já interessante o Bitcoin testar, um... mas o tempo tá correndo bastante porque olha só galera, aqui a SP500, a gente tá indo buscar aqui, já gente tá agora aqui numa região de resistência, tá? Aqui o VPVR, olha só o volume aqui que a gente tem, ó, negociação nessa região. Tá? Estamos aqui com bastante volume de negociação, bastante resistência aqui para SP500. Nessa, nessa, nessa região aqui, ó, com, com regiões de suporte que vão virar resistência também. Tá? Esse é um ponto que você tem que estar ciente aí, né? Olhando melhor aqui também, prestando atenção, você vai ver isso. Tá? Essa é a primeira questão. O índice do dólar que está numa tendência de alta, está aqui agora testando suporte. Né? tá sendo suporte aqui agora dentro dessa dessa linha de tendência aqui também tá bom então outro problema aí também pra gente tá inclusive manteve suporte que bateu agora nessa linha aqui, manteve suporte né? então é um, um problema grande a gente vai entrar no final de semana em pouco tempo aí né então você sabe que final de semana é um pouco complicado a gente uh, não vai ter as pequenas para poder acompanhar e então, por isso eu falo que o tempo está correndo para o Bitcoin. O Bitcoin já deveria estar tá buscando as regiões acima ali. E quanto mais tempo passa, mais bearish eu vou ficando. Né? Um, o pessoal comentando sobre o indicador de sentimento. Vamos passar aqui o indicador de sentimento, algo importante que você tem que estar tá ciente aqui, tá? Porque. Será que os indicadores de sentimento não uh, erraram em momentos críticos aqui, tá? Acho que isso é um ponto importante vocês avaliarem. Porque muita gente está simplesmente tomando isso aqui como, ah, agora os indicadores de sentimento eles vão. É, tá mostrando isso aqui, que o tá, pessoal tá realmente shortando, é, o interest tá subindo aqui agora, e a gente vai simplesmente romper para cima aqui. Tá? E depois eu vou entrar em tempos gráficos menores também do Bitcoin, tá? é importante vocês... É, Tem mais coisa que eu quero falar no vídeo, você ser um vídeo um pouquinho longo aí. Né? Então, olha só isso aqui, pessoal, tá? tá bullish, indicador de sentimento, tão, tão extremamente bullish, tá tão interessante. Uh, mas olha só, galera, vamos puxar aqui, ó, gráfico diário do Bitcoin, em regiões extremamente importantes aqui, olha só. Uh, aqui ó, nessa região aqui, mais ou menos, o Bitcoin está nos 48 mil dólares. Aqui ó, nesse topinho, aqui, né? Inclusive, muita gente aqui, eu me lembro, tá? E até, inclusive, vieram outras pessoas falar comigo aqui. Ah, André, esse, esse outro analista falou que aqui a gente tem que comprar o Bitcoin, que vai ser tarde se não comprar aqui. Aí tá? eu falei, cara, toma cuidado de ter essa informação aqui, né? Acabou. Acabei salvando um amigo meu aqui nessa região aqui, né? Os indicadores de sentimento nessa região, vamos olhar aqui, ó, 29 de março, tá? Aqui, ó, foi exatamente aqui nessa região, vamos puxar aqui, ó, 29 de março aqui, ó, olha só, galera. A gente tinha aqui, ó, vou dar um, tentar dar um zoom aqui a gente poder ver. O nosso Long Short Traction tava aqui, ó, em níveis muito baixos, tá? Na casa aqui de 0.67, com o Open subindo muito. Olha aqui, ó, o Open subindo fortemente. Vamos ver se eu desenhar melhor aqui para pegar uma ferramenta para desenhar. Tá? Limpar isso aqui. Então a gente tinha aqui ó. Nesse topo aqui, ó. Nesse topinho aqui, a gente tinha então o Long short caindo aqui, ó, despencando, e estava numa mínima aqui, tá? Com o Open subindo bizarramente. O que, que aconteceu com, com o Bitcoin? Tá? A gente teve então o Bitcoin simplesmente aqui, ó, boom, despencando. Obviamente, né, a gente estava ainda no, no quesito macro lá, a gente estava ainda numa, numa, numa, no começo do aperto monetário. Tá? Obviamente, eu entendo que é um momento diferente. Né? É, mas olha só, aqui outra questão também. Ó, nessa região aqui, vamos olhar aqui. Ó, nessa, nessa região aqui agora, tá? no dia mais ou menos 6 de junho. Vamos olhar aqui então no gráfico. Vamos olhar aqui no gráfico que aconteceu aqui nesse momento. 6 de junho. Deixa eu só fechar isso aqui. A gente pode ver aqui, ó, dia 6 de junho, que foi aqui, ó, ó nesse, nesse, nessa região aqui, ó. Exatamente aqui nessa região. A gente tinha, então, o nosso Open, o nosso, nosso Long Short Ratio também numa mínima aqui, ó. Né? Tava mais ou menos 0.67 aqui, Open Entry subindo também. O que aconteceu? Bitcoin aqui, pum, despencou. Agora a gente está aqui de novo, galera, numa região muito, muito parecida aqui, inclusive, ó. Se a gente puxar a Fibonacci dessa região aqui, desse topo aqui até aqui, a gente pode ver. Bitcoin testando né? a região dos 47. Ele passou aqui, dos, ele passou do, da região 3.2 aqui, ó. Passou dos 47, né? Estamos 48 ali. Né? E agora aqui a gente está de novo, ó. <cười> um pouquinho acima da região 382. Tá? que esse pelo menos é um, um, um bom sinal se eu puxar desse topo aqui eu puxar desse topo aqui que acho mais fácil mais sentido até tá? ajeitar ó. a gente tá aqui então nessa região de dois aqui um pouquinho acima tá e com um long chart ratio né muito baixo com o Peter subindo também dentro dessa bandeira aqui bandeira de baixa né com com um candle aqui que tá mostrando indecisão nesse momento então, isso que eu quero situar vocês aqui agora, tá? a gente tem que estar ciente, quem está quem bullish aí com o mercado, tá? tome cuidado, tome cuidado aí, esse é o primeiro ponto. Vou mostrar mais coisas também, tem um indicador High Block muito interessante aqui, que eu fiz inclusive uma aula sobre ele, que está mostrando para mim que tem um risco bem grande aí, tá? a gente tem bastante liquidez aqui abaixo nessas regiões, vou mostrar para vocês aí. Uh, então, vamos baixar aqui os tempos gráficos, eu falei também nesse P500 do dólar, não vou voltar mais aqui. Tá? Vamos baixar aqui o, o tempo gráfico do Bitcoin. Depois eu vou comentar aqui os indicadores, então, na High Block tá? Pra gente poder fechar o vídeo. Uh, então, vamos lá, galera. Vou entrar aqui no tempo gráfico de 4 horas. Só antes de mais nada aqui, pessoal. Antes de mais nada aqui. Se você tem aí experiência com o Mercado Futuros, tá? Não se esqueça. Eu vou deixar para vocês aqui o link abaixo da descrição e comentário fixado uh, para você criar sua conta na Prime SBT, uma corretora muito boa, muito fácil de criar sua conta aqui, tá? leva um segundo, você pode conhecer a corretora, fácil o depósito, porque você ganha até 7 mil dólares de bônus, tá? 7% do seu depósito, muito simples de operar, e com certeza você vai, você vai gostar da corretora, qualquer dificuldade para você conseguir o depósito, pode entrar em contato comigo aí, a tá, corretora aqui premiada aqui com interface bem interessante. Dá uma olhadinha ver se você se interessa aí. Acho que uma realmente corretora que eu uh, tô gostando, tá? Tô operando aqui. Quero ver se eu cara vez mostra para vocês. Infelizmente, semana que não consegui fazer o vídeo de copy trading, pessoal, porque minha, meu dia voa aqui, tá? Mas eles têm uma, uma função de copy trading bem interessante ali que é bem bacana, tá? Então, uh, vou falar sobre, sobre tudo isso para vocês semana que vem, mas dá uma conhece a corretora que vale a pena você conhecer, tá? Vamos olhar aqui então no 4 quatro horas galera olha só isso aqui ó é, Não é nem em quatro horas vou entrar aqui no vou entrar aqui tempos gráficos menores né só um pouquinho que eu tô, que eu tô quase me tossindo aqui tá, agora sim um... ó, vou entrar aqui em tempos menores para ver melhor aqui. esse padrão aqui ó de definição acaba de acaba formando aqui um diamante nesse topo aqui tá galera esse aqui é um padrão complicado tá? tome cuidado aqui porque se a gente perder assim, essa região aqui, essa linha aqui abaixo, ó, especialmente perder esse fundo aqui ó, dos 23.400, 23.500, a coisa pode ficar complicada, tá? a gente só vai ter suporte, na minha opinião, aqui nessa região dos 22.900, e, e se a é sp começar a corrigir, que é o, o, que é o esperado, aí, a gente vê a correção, que ela está já numa região de resistência, com o índice do dólar fazendo um suporte ali, galera, a não ser que a coisa realmente fique extremamente bullish, eu acho que ontem a gente já teve o uh, um momento para sp pequenos dar essa respirada com as notícias que saíram um pouco melhores aí. Lembrando que os Estados Unidos estão tá numa numa recessão técnica aí, tá? não muda muito o cenário, o cenário macro não está bom. Então, uh, se a gente perder essa região aqui ó, dos 23.500, dentro desse padrão aqui, desse, desse diamante aqui, pessoal, olha só, vamos ver esse alvo aqui, levaria o preço para a faixa aqui próxima... Ó. Próxima aqui dos, ó, exatamente aqui da região dos 22.800. E, e, e testar esses fundos aqui, essas regiões aqui, tá galera? Daí eu não sei, galera, realmente isso aqui vai segurar, tá? Não sei se isso aqui vai segurar, se isso aqui vai romper pra baixo. Bom, esse é o primeiro ponto que você tem que ficar de olho, porque, conforme eu falei pra vocês, tá? A gente tá, vai voltar pra esse canal aqui, vai voltar pra esse canal. Uh, deixa eu ver a região de Fibonacci que vai ser isso aqui, se a gente conseguir retrair aqui, ó seria a região de 0,50% de Fibonacci aqui, tá? Uh, dentro desse canal e com SP500 corrigindo aí, tá? Importante que você está ciente tá né, em tempos gráficos maiores que a tendência é sua amiga, né? Essa tendência de, de baixa, ela, ela, ela, ela só vai terminar quando termina, pessoal. Não terminou ainda, tá? Então a gente não tem um padrão de reversão aqui ainda, nem nada muito Claro aqui mostrando pra gente que a gente vai reverter essa tendência aqui não, tá? Então, tome cuidado com o rompimento desse, desse, desse, desse diamante aqui, tá? Algo que me, me preocupa. Né? Inclusive, teve outros diamantes aqui na, na, na, na, na outra bandeira também que eu mostrei pra vocês, tá? Não quer dizer que, que obrigatoriamente isso aqui vai romper para baixo, não, tá? Só tem que tomar cuidado. Geralmente, isso aqui faz assim também, tá? Fiquem de olho isso aqui que tem armadilha. Então, ele faz que vai subir aqui. Né? E depois, bum, vem com tudo para baixo. Tá bom? Então, tome cuidado aí, é, é o que eu costumo ver para esse diamante. Se a gente romper para cima, se a gente romper para cima aqui, a gente pode sim buscar né? o diamante fazer isso aqui. Ele rompendo para cima ele pode buscar a região aqui dos 24.900. Né? Mas a gente vai fazer esse pivô aqui, galera. Nesse pivô aqui que eu vou estar de olho mais, é o seguinte: então, agora. Ó. Que eu tô mais estressado fazer uma compra mais conservadora aqui nesse pivô, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque a gente pode vir em volume entrando aqui agora, né? Estopando mais uh, short aí, né? Isso tem que tomar cuidado. Então, se, esse, se o Bitcoin fizer esse pivô aqui, ó, romper né? para cima aqui, eu gostaria de ver um suporte nesse suporte nesse canalzinho aqui, tá? Eu quero ver um suporte nesse canal. Bom, Inclusive nesse topo anterior aqui, nessas regiões, tá? Quero ver um, um suporte aqui ness, nessas regiões, uh, é. Nesses nesse topinhos anteriores eu quero ver um suporte aqui, tá? Daí sim, se manter o suporte e voltar a subir, daí sim eu vou ficar interessado em fazer compra o Bitcoin, tá bom? É basicamente o que eu vou fazer aqui agora. Tô bem conservador para fazer compra, tá galera? Infelizmente, hum, eu não tô muito animado aqui nesse, nesse momento aqui, não. Tá? E se o Bitcoin perder, perder essa, essa, esses fundos aqui, começar a perder força aqui, galera, tá? Eu acho que hum, já tô, vou começar a ficar interessado realmente em shortar o Bitcoin, fim de semana chegando aí. Não, não tá me agradando muito. O tempo tá realmente correndo, tá, galera? Então, vamos falar aqui sobre indicadores de uh, sentimento aqui, tá? Desculpa, sentimento não. Indicadores da High Block aqui, vou comentar para vocês. A gente tem os pools de criação aqui acima, tá? Então, isso aqui que é interessante. até então, vou puxar aqui os valores pra gente poder olhar juntos. Um, aqui, ó. A gente tem esses spool de criação até a região dos 25.800. Tá? Então... É... Isso aqui que deixa interessado, porque realmente o preço pode buscar aqui. Só que de novo, pessoal, tempo tá correndo, o Bitcoin já deveria estar tá buscando essas regiões aqui, tá? E isso eu não tô vendo acontecer, então tá me deixando de novo. Eu já fiquei frustrado aqui nessa região aí, né? Então, de novo, e aqui agora tá pior ainda esse padrão aqui, não tô gostando do que eu tô vendo muito, né? Aqui não, né? Então, é, é, um, pouquinho, é um pouquinho complicado. A gente poderia até formar aqui um conezinho aqui o Bitcoin, né? Nessa região. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se é possível, a gente poderia formar talvez até um cone aqui nessa região também, se é possível formar. Não está muito com cara não, né? Que é um padrão também que eu não gosto aqui nesse cone, nesses topos aqui, eu não gosto não, tá pessoal? Então quando a gente vê esse padrão de indecisão aqui, geralmente no topo ou no fundo, mostra que o preço pode reverter, tá? Então como a gente viu ali no, nessa região aqui abaixo, a gente viu um padrão também de reversão, um conezinho aqui nessa região, vou para vocês, aqui agora a gente tem um padrão também de definição aqui. Tá, então pra mim esse pivô aqui uh, Quanto mais tempo passa Mais fica mais é complicado Mais bearish eu vou ficando Porque uh, já, já tá em uma definição aqui Vai não vai, entendeu? Uh, complicado galera tá? Então eu vou ficar conservador pra fazer essa compra aqui Não tô interessado em comprar aqui nessa região Só se a gente romper o canal pra se montar um suporte tá Ou se perder aqui essas esse, Essa Se a gente fizer exatamente isso aqui ó Essa é a medida que eu tô atendo aqui ó. Se a gente fizer um falso rompimento Aqui pra cima, ó e a gente acabar caindo forte, eu vou ter interessado em realizar a venda aqui, tá, galera? Vou tentar acompanhar mais aqui mais algumas horas, antes de entrar no final de semana aí, né? E pra comprar, só a assim gente manter o suporte em cima do canal, né? E provavelmente aqui, se você quiser ser mais conservador, perdendo aqui essa região dos 23.400, eu acho que vai, pode ser interessante pra avaliar de entrar em short, tá, galera? Uh, eu acho que é isso, tá? Você pode acompanhar tempos gráficos menores aqui também pro Bitcoin, mas basicamente no tempo gráfico menor a gente também tem um diamante aqui ó, formado, tá? Então é, é isso. Galera, vamos olhar aqui no a Block que para vocês. Isso aqui agora vamos olhar também aqui ó na Binance a gente tem bastante liquidez aqui abaixo, tá? Tem um delta bem grande aí. Então mostra que o aqui ó essa liquidez tem acima aqui ele vai lá pegar essa liquidez, né? E agora formou bastante liquidez abaixo, pode pegar essa liquidez aqui abaixo no final de semana, tá? Tome cuidado aí com isso. E tem uma ferramenta nova aqui da Block, que é essa aqui ó. Olha só isso aqui que está me deixando com medo que é, eu li estava hoje, isso aqui é o Bitcoin no último mês, galera, olha só a quantidade de uh, liquidação, nível de liquidação, de, o hitmap aqui de li, nível de liquidação da Binance aqui, pessoal. Olha só, a região aqui, os 8.500 aqui, tá? um amarelo aqui, tem são bilhões aqui, ó. bilhões, tá, galera. É realmente gigante aqui. Então, o, o preço vai se atraindo, ele, ele vai perdendo né, força aqui, né, e vai querendo se atrair mais para as regi regi regiões mais abaixo. Né? Então, a gente não tem muita, muita liquidez aqui em cima, tem mais liquidez aqui abaixo, aqui agora é... para o Bitcoin. Deixa eu tá puxar aqui tempos gráficos melhores também para a gente poder dar uma olhada. Sete dias. Um... Vamos olhar aqui sete dias, rapidamente. Dá um refresh aqui. Lembrando que eu tenho um treinamento gratuito aqui sobre essa ferramenta, tá, pessoal? Estou elaborando ele aos pouquinhos. Quanto mais aluno tiver, mais rápido eu vou fazer o treinamento. Então, participe Uh, vai lá andréalultcom treinamentos tá você vai encontrar esse treinamento gratuito ali essa ferramenta aqui de novo ó, a região 18.000 a uh, 20.500 aqui ó, a gente tem liquidez mais liquidez abaixo aqui do que aqui em cima tá? a gente tem liquidez aqui até a região dos 25 né? e depois não tem tanto tá galera e vamos puxar aqui agora nos últimos 12 horas para o Bitcoin isso aqui basicamente é um estudo da High Block que vai né, monitorando aberturas aí de, de longs e shorts, né? E aqui de novo, ó, se a gente dá um zoom nessa região, aqui, ó, a gente tem muita liquidez aqui nos 23, 23 mil dólares, tá mais do que aqui, ó, tá? Quanto mais claro aqui, mais amarelo, né? A gente vai vendo que tem mais liquidez abaixo do que acima, tá, galera? Então isso tá me preocupando. De quebra aqui a gente tem o nosso Fiat Grid Index, está na região já de quase neutra aqui, subiu bastante, ó, pessoal. O pessoal já tá bullish falando do Bitcoin, vai subir, Eu vejo várias pessoas falando sobre isso, já vejo, Uh, né, analistas falando sobre isso vejo também as sardinhas aí comentando que agora vai pra lua, tá? Esse é um ponto que me preocupa e também a dominância aqui, galera isso aqui que tá me preocupando ainda mais uh, cara, a dominância tinha que tá subindo cara, tinha que tá subindo a dominância tá caindo, entendeu? Então pra mim o Bitcoin pode sim ó, deixa eu até ver as altcoins aqui, como elas estão aqui agora altcoins ainda pumpando aqui várias altcoins estão subindo aqui ainda, tá galera? então eu acho que o preço ainda ele pode dar essa escorregada para poder é, punir esse pessoal aqui que está se expondo aí em outras, uh, outras coisas aí que não é o Bitcoin. Tá? Essa aqui é a questão toda. Uh, hard money, pessoal. Dinheiro de verdade é o Bitcoin, o resto tudo aí, nem mesmo o Ethereum. O Ethereum é algo especulativo, aí, não, é um, um, não é uma reserva, não é uma possível reserva de valor. Aí. Então, as pessoas estão querendo arriscar mais em altcoins, isso pode. É, realmente gerar mais mais motivo aí para o mercado dar uma, essa corrigida aí, tá? para o pessoal se dar conta, não, tem que ficar mais em Bitcoin comprar Bitcoin e daí a gente poder ver essa dominância aqui voltar a subir, tá? Realmente aqui não tô isso que tá me deixando preocupado, eu gostaria de ver a dominância conforme eu falei para vocês em vários vídeos, acima dos 44% e não tá acontecendo pessoal, então é isso tá? É, desculpa aí, tá? Se sair um vídeo um pouquinho bearish aí, mas realmente tem falar para vocês que eu tô vendo é, é isso. Então para comprar vou esperar um pivô aí, confirmando em cima desse canal, tá? montando em cima do canal, se não, galera não compro. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa o like se vocês gostaram aí. Qualquer novidade, amanhã eu volto, né? obviamente aqui no canal. Botar no Telegram, qualquer pergunta você pode fazer aqui abaixo na descrição, aqui no, no vídeo deixa o seu comentário aqui abaixo. E no Telegram ali a gente pode conversar durante o final de semana, com certeza. Tá bom? Então é isso, a gente se vê em breve. Valeu!